Pessoal, aqui é a Poca e hoje eu vou jogar mais uma vez esse o modpack com o um claustrofobia. E no vídeo passado nós conseguimos batata, beterraba, isso daqui também. E também conseguimos farinha é, de osso. Então, e eu uma boa parte do vídeo né, porque eu, eu cortei bastante nem. Né, inclusive, eu tava tentando fazer isso daqui que eu tava tentando conseguir é cacto a é, semente de cactos e pra pra fazer esse daqui porque aí derrete derre derre não né passa ela lá na fornalha e aí consegue isso daqui e isso daqui também eu tava porque aí eu consigo fazer isso que é o único que me resta pra eu fazer isso daqui que eu, é pedra fácil ferro é fácil, Redstone é fácil. Aí o que mais está sendo difícil é o é o, o coisa, o pigmento lá. E aí como é que eu tava conseguindo fazer? Né? Que eu para fazer o cactos preciso da semente de cacto que consegue no Olha o nome? Deixa eu vir aqui assim, né? Cactus. Que aqui. Aqui dá pra fazer terra. Você pega a terra e coloca nesse daqui, ó. E aí consegue. Só que pra conseguir a terra. Vamos ver aqui assim. Dirt. Tá ruim hoje, né? mas eu os meios de conseguir terra. Isso daqui é muito difícil. Tem aqui assim outros meios também. Só que o mais fácil é fazer isso daqui. Só que aí pra fazer isso, né? Deixa eu vir aqui assim colocar o que eu tenho. Aqui, ó. Pega a terra, coloca aqui assim. E aí eu teria que conseguir a semente lá do cacto, né, só que aí eu não tô conseguindo pegar, porque eu só é uma porcentagem pequena. vocês se viram, eu não consegui. Deixa eu ver aqui a 5% aqui, a porcentagem, só 5% de diria consegui. E até a batata aqui também é 5% e isso daqui eu consegui. E o ah, que eu quero de verdade eu não consegui ainda. Quer dizer, queria que fosse mais fácil conseguir terra, né? Porque o ruim é que o jeito de conseguir é. Tem que. É, ele, ele, ele come, né? Vamos dizer, a sua vida. Você vai perdendo vida, né? Então, o mais chato é isso. Tem que ficar pegando mais vida toda vez que ele vai, vai fazer. É essa parte mais chata, né, que eu acho mais chata. Eu sei que só que eu tenho que. Eu, ó, vamos lá, aqui eu tenho dois gravel, cinco coisa desse, um balde. Deixa eu devolver isso daqui ficar tá? o aqui mesmo. Tá, vamos ver. Eu tenho 7. Nada do cactus. E nada do cactus. Qual que é a maior chance de vir? Vim pedra. Quantas eu tenho? 15. Vamos lá que eu consigo mais. Quanto que tem aqui? Cinco só. Ai, quebrou. Não, não quebrou, não, não, não, não, não, não. Só Sai do. a minha mão. Aqui. Vamos ver se eu consigo Conseguir um fin. O que um flint vai me ajudar, gente? Vou fazer um outro. Vai que dá, né? É, não deu. Tem mais aqui? Não. Mais batata que assim eu vou comer, ó. Isso, filho, eu quero isso aqui, eu quero, isso. Eu quero mais comida. Ah, pra comida, eu nunca vi. Daria outro motivo, senão eu quero aquela comida, né? Ou teria? Nem sei. Ah, vou jogar isso aqui ali, tá pedindo só para fazer isso. Meca assim um pão. Pão. Aí eu vou para minha vida e eu consigo pegar mais aqui assim, Consigo fazer isso. Não consegui de novo. Um assim. Aqui e É, meus vídeos, tipo, não tá dando muito certo, é que assim que eu tô fazendo, né? Eu não sei que eu fazer outra coisa, que esse daqui, ó. Também vai demorar muito, acho que eu vou ter que fazer off. Esse daqui. Vai ter que fazer off, vai demorar também bastante. Tá, ah, dá pra fazer... Esse daqui eu não consigo fazer, eu não sei como é que eu faria. É uma voz meio estranha, eu acho, mas tudo bem. E eu queria fazer esse atingimento que eu não consigo fazer. Será que vai demorar um pouco? E eu quero fazer isso daqui Só que vai demorar bastante Não tanto assim né? preciso de copper e de ferro Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Eu tenho isso de ferro? Sério? De verdade, eu só tenho isso de ferro De, de bastante ferro daqui a um, um tempo, quando eu vou falar, não Aí, esses barulhos que vocês estão ouvindo, não sou eu não tá? É a cadeira. Aqui, ó, acabei com a picareta deixando aqui assim, uns ferros aqui assim, e assim, assim, a metade aqui. Bastante, na verdade. Porque eu vou precisar de alguns pra fazer assim. assim tá bom, é Nove e já tá bom. Eu preciso de verdade fazer outra trabalho. Tá aqui... Nossa, é tão bom tá assim, sem nada me brincar assim. Pegar aqui assim, algumas coisas importantes. Aqui já está acabando. Eu gosto desse daqui porque olha é que dá pra fazer assim, ó. Tcharam! Aí ele vai tudo de uma vez só. Ai, eu não sei se deveria ter é feito. Mas já foi. Porque isso aqui eu vou ir um por vez porque eu não quero perder o que ele é assim aí volta isso daqui aqui, aqui é o um negócio lá que eu quero fazer aqui aqui nossa, vai ser tão chato fazer isso daqui o que que eu consegui esse vídeo não, foi tão boa coisa também eu nem sei Preciso fazer outra picareta de pedra Nossa, bem agora que eu coisei lá as minhas pedras Eu preciso delas Que chato, né? Vamos vir aqui assim, duas de três então aqui dá uma Dá duas três E aqui Eu tenho stick não, né? É. Fazer aqui assim um pouco Aqui Já que assim eu quero mais cobre Preciso de alguns esse aqui tá bom. Tem ouro? Tenho bastante. Vou por aqui assim. Não vai dar tempo, eu acho. Tem mais alguma coisa para fazer as coisas? Vou pegar esses stickers, né? Ai, que raio! Aqui eu vou fazer mais rápido. Aí, aqui, e aí, aqui. Ah, já tinha cobre. Cadê os meus cobres? Ah, aqui. Beleza. Aí agora vem aqui e aqui. Tudo errado, eu sei. Ah, ao contrário. Vou ter que coisar mais. Tem de madeira. Fazer aqui assim um pouco, aí eu volto. Eu fiz assim um pouquinho, mas depois eu faço mais. E assim, e aqui, ó, aqui. Isso. Aqui eu já tenho o suficiente. Aqui, ó. Tenho duas coisas que isso daqui precisa. Só, não, eu tenho. Só falta isso daqui, ó. Só que aí eu vou fazer. Eu vou fazer off, Eu não vou gravar. E aí, no próximo vídeo, que vai sair amanhã, eu mostro, eu mostro como é que ficou. Então, se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. É, deixem nos comentários sugestões de novos vídeos que eu possa fazer, diferente do que eu estou fazendo agora. E tchau!